Agora aqui no software Matter Control, nós vamos então trabalhar com o Raft. Então, como você já sabe, o Raft é uma espécie de cama criada né, para dar maior aderência da peça à mesa de impressão. Né? Por exemplo, essa peça que nós temos aqui, é uma peça que tem pouca área de aderência. Isso quer dizer que se eu mandar imprimir, eu corro o risco dessa peça sair do lugar comprometendo toda a impressão. Então, como que eu posso fazer aqui para resolver esse problema? Então, eu venho aqui em Settings and Controls, no Matter Control, no perfil Standard ou Advanced, pelo menos, eu clico aqui na opção de Heft Priming e simplesmente habilito a função de Create Heft. Feito isso, eu posso vir aqui em Layer View e gerar a peça. Feito o fatiamento, ele vai criar o raft, onde que ele faz primeiro a camada de homogeneização da peça e depois ele começa a fazer a cama da peça. Então ele cria ali uma primeira camada, a segunda começa a fazer essa espécie de grelha. Até a quarta camada nós temos apenas o raft, ou seja, como essa é uma camada onde que vai envolver plástico, nós vamos ter uma aderência maior daquela peça anterior ali, que começa a ser impressa a partir da quinta camada. Então basta eu simular aqui como que vai ficar a nossa peça até o final. Então a probabilidade dessa peça ser impressa de, com sucesso é muito grande. O raft também pode ser utilizado com situações de suporte, onde que você queira inserir aí o raft para que o suporte fique com melhor aderência à mesa. Uma outra situação onde também nós podemos utilizar o RAFT é utilizando material ABS. Como o ABS, ele pode abaular, ou seja, ele pode ter o warp, que seria, no caso, como se eles estivessem empenando, né? eles estivessem entortando durante a impressão, existem pessoas que optam pelo raft para que ele possa, no caso, aderir melhor à mesa de impressão, evitando esse avaluamento da peça.